Olá, eu sou a Sandra, estamos aqui nos dias da Casa Sustentável, uh, no momento eu faço com as marcas da casa. Neste caso, vamos substituir um prelator de, de uma torneira, uh, com os materiais. Temos aqui esta chavinha, temos o nosso prelator e ainda temos uma chave inglesa, ok? Ok? Uh, Será sempre bom nas nossas torneiras de casa termos o cuidado de mudarmos os prolatores para conseguirmos ter uma poupança muito maior de água. Neste caso, tendo os prolatores todos mudados, conseguimos uma poupança a nível de 50% de água. Isto porquê? Porque a água entrando em, em contacto com o oxigénio vai formar milhões de microbolhas, bolhas essas que, na realidade nós pensamos que estamos a consumir muita água, quando na realidade estamos a consumir muito menos, ok? Vou-vos passar então a demonstrar como é que se muda o prelator vamos aqui à nossa torneira no sentido contrário dos ponteiros do relógio vamos tirar o prelator já está este é o antigo vamos colocar o novo vamos apertá-lo já está como veem, qualquer pessoa em casa pode fazer. É super fácil.